Você quer construir steel frame, você já tá decidido a construir steel frame, mas você tá na dúvida. Cara, será que a prefeitura vai deixar eu construir? Será que o condomínio que eu moro, sei lá, um Alphaville que é chato? O Alphaville é chato, não vem não. Vai deixar eu construir? Como é que é isso? Vamos lá, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues conhecida como Dama do Gesso. Tem alunos em todo o Brasil, sabe o que é todo o Brasil? E já construí também, nossa! Em cada lugar que você não vai acreditar, misericórdia, pra tudo quanto é canto, você não duvide. Eu tenho cada história, menino, cada história que você não vai acreditar. Eu também. E é o seguinte, o que, que eu posso te falar? Como é que você aprova um projeto na prefeitura? Depende, varia de prefeitura pra prefeitura, né? Tem prefeitura que pede só o arquitetônico, tem a prefeitura que pede o arquitetônico executivo, tem a arquitetura hum. que pede o estrutural, tem a arquitetura hum. que pede a fundação. O steel frame você vai fazer igual, você vai entregar o que a prefeitura exige. Se for só arquitetura, arquitetura, vai entregar só arquitetura. Se for arquitetura com estrutura, você entrega arquitetura, Entrega a estrutura de steel frame. Você pediu memória de cálculo? Você vai entregar memória de cálculo Você vai aprovar como se fosse qualquer outro tipo de sistema Não tem nenhum que a mais Não tem nada a mais que você precisa Você vai entregar os documentos que eles precisam E se eles não pedirem nada, você não vai entregar nada Você vai construir é, tá bom Mesma coisa acontece no condomínio Você vai entregar os documentos que o condomínio pedir ah, Vai pegar um engenheiro que calculou a sua estrutura, porque vamos ter um engenheiro calculando sua estrutura, né? Vai falar com o engenheiro. O engenheiro usa uma memória de cálculo. Ele vai pegar e vai entregar uma memória de cálculo. O processo de aprovação é igual a qualquer tipo de obra. O que, que você tem que tirar dessa cabeça? Não é porque você tá construindo com steel frame que você é um ET de varginha. Então uma pessoa é contrária, é mais evoluída. Você é mais inteligente do que as demais que continuam batendo cabeça e com tijolo. Não tem cabimento. tem que continuar usando aquelas escoras de madeira, gente, pelo menos eu, dizer, aquela sujeira, aquela bagunça, aquela coisa que não acaba nunca, que vive estourando orçamento, que vive estourando Prazo, não tem cabimento. É verdade. André, você é um ser mais evoluído. Entenda, o processo de aprovação é igual. E eu falo isso com propriedade, porque eu falo com os meus alunos o tempo todo. Financiamento de banco também vai pegar financiamento de banco normal. Só a caixa que exige que você tenha lá uma da TEC. Ou então que siga a norma aqui, a norma de montagem. Fora isso... Normal. Mal, como qualquer outro tipo de obra como qualquer outro tipo de projeto. Se você gostou também, vou te dar outra dica. Acompanha a gente no site www.damadogesso.com.br Lá dentro tem um blog com diversos artigos e diversos conteúdos diferentes como esse. Que podem te ajudar e te orientar na hora que você for fazer a sua aprovação. Ah Helena, estão pedindo coisas que eu não sei. Procura lá que a gente tem, ou então procura aqui no YouTube. São mais de 500 vídeos para você acompanhar e tirar suas dúvidas, tá certo? Não deixe de dar aquele joinha. Não deixe de deixar nos comentários se você não gostou, não gostou. Não deixe de compartilhar com seus amigos, se você não tá inscrito. Se inscreva agora.